A rodent, you ever set eyes on? Look! <laughs> Jesus Christ! Public enemy number one. With grasslands ravaged, devotion increasing, and crops being damaged, the problem is daily growing more serious. To kill surface rabbits or drive them underground. In drought years, such as the last few have been, may be even more destructive. Hoje trarei uma ramificação da história do último vídeo, mostrando como o governo australiano entrou numa guerra biológica contra um exército de coelhos. Esta história se inicia em outubro de 1859 próximo a Melbourne, quando o colono inglês Thomas Austin soltou 24 exemplares de coelhos europeus em sua fazenda para servirem de presas na prática da caça. Thomas Austin era membro da Climatization Society of Victoria. Essas associações eram bem comuns no século 19, as quais incentivavam a introdução de espécies não nativas por todo o mundo, promovendo a aclimatação, enriquecendo a flora e fauna das regiões afetadas, estabelecendo ambientes mais familiares para os colonos ao mesmo tempo em que levavam plantas e animais exóticos para a Europa. Apesar de hoje ser amplamente conhecido o problema da introdução de espécies invasoras e os diversos exemplos catastróficos que temos pelo mundo, era o consenso científico da época, com Austin sendo amplamente elogiado pelos seus esforços. Mas isso não era problema para aquele momento, pois os coelhos levaram aproximadamente meio século para tornarem-se a grande praga destrutiva que lhes apresentam hoje. Graças às suas capacidades adaptativas e ausência de predadores naturais, os animais se reproduziam livremente, geração após geração, com uma taxa de crescimento que acelerava a níveis exponenciais. Em cada ninhada dessa espécie nascem de 3 a 7 filhotes, numa gestação que dura 30 dias. As fêmeas jovens entram no período reprodutivo com uma média de 3 meses de vida. Combinando todos esses fatores, estima-se que os animais atingiram uma população de aproximadamente 10 bilhões de roedores por todo o continente. Os impactos dessa praga se refletem em toda a flora, pois os coelhos comem qualquer matéria verde que venha pela frente, devorando toda a vegetação rasteira e arbustos, além de comerem as cascas das árvores, interrompendo o fluxo de seiva e matando as plantas. Somando a isso, os animais causam a completa destruição do solo plano, graças à infinidade de túneis que cavam, promovendo uma erosão acentuada dos terrenos. Além do mais, devido a essa superpopulação, começam a espalhar doenças, que em conjunto com a escassez de alimentos, dizimaram a fauna local. A lista de problemas gerada pelos bichinhos é bem extensa. O problema passou a ganhar destaque no início do século XIX, pois a Austrália tornou-se um país independente que necessitava de autonomia, a qual estava comprometida com as plantações devastadas dia após dia pelos roedores, prejudicando a produção interna de alimentos e detonando com a economia local graças à necessidade de comida importada mais cara. Os agricultores se esforçaram ao máximo para controlar a praga. Através do abate direto na caça utilizando veneno, incinerando e derrubando túneis com arado, cães de caça, cada um fazia o que podia da melhor maneira possível com os recursos disponíveis. Mas aí é então que o governo entra na jogada para resolver o problema. Em 1904, decidem se apossar da ideia de construir uma grande cerca. estratégia é usada por alguns fazendeiros em suas propriedades, mas aos moldes públicos. Gerando uma grande obra que segregaria as terras produtivas da Grande Praga. Uma obra gigantesca que cruzava todo o país mobilizando muita mão de obra em sua construção e manutenção, mas mostrou-se um tremendo elefante branco que apenas gerou gastos, pois era totalmente inefetiva contra animais saltadores e escavadores de túneis. Nos anos 20, o governo passou a considerar o uso de armas biológicas no controle da praga, que havia atingido proporções destrutivas graças aos homens terem sido enviados para a Grande Guerra cessando os métodos de controle, o que lhes permitiu se multiplicarem, sem nenhuma ameaça, por alguns anos. Vários experimentos e testes foram feitos com o vírus da mixomatose entre os anos de 1926 e 1936, mas nenhum deles apresentou resultados com infecções que fossem além de uma pequena população pontual. Após a Segunda Guerra Mundial, a população de coelhos atingiu seu apogeu, devido terem novamente um período de sossego para a procriação no país vazio. Mas junto com o fim da guerra, veio também o melhoramento das técnicas de manipulação genética, o que resultou nos primeiros testes satisfatórios no início da década de 50 com diversos relatos de coelhos doentes em várias das fazendas onde foram feitos os experimentos, principalmente nas que possuíam maior quantidade de mosquitos vetores da doença. No mesmo período dos novos testes com a mixomatose, surgiu uma epidemia de encefalite humana na região de Riverina, uma inflamação no cérebro causada por um vírus que possui mosquitos e pequenos animais como vetores de transmissão. O que passou a gerar desconfiança na população em relação aos experimentos biológicos. Para acalmar os ânimos, fizeram demonstrações com autoridades científicas na época, que injetaram os vírus em si mesmos sem desenvolver os sintomas da doença. Assim, os temores públicos foram apaziguados. A mixomatose ataca os coelhos de forma cruel, bem similar ao que a varíola faz com o corpo humano. Os animais apresentam edemas na cabeça, orelha, pálpebras e genitais podendo levá-los à cegueira e posterior perda de apetite, resultando em inanição. Os testes na década de 50 foram um sucesso, conseguindo reduzir a população de coelhos em aproximadamente 99% na Austrália. Com tal sucesso, o vírus foi exportado para a França para tentar conter uma praga similar, com a infecção se espalhando até o Reino Unido. Mas algo não sairia como planejado pois os cientistas não levaram um fator crucial em conta, a evolução. Em uma década, a população de roedores juntamente com o vírus sofreram mutações, de forma acelerada graças a seus curtos ciclos de vida e numerosas gerações. No decorrer dos anos, os coelhos mais resistentes foram se reproduzindo, enquanto variações mais amenas do vírus se propagavam devido a manterem seus hospedeiros vivos por mais tempo, o que tornou a mixomatose inútil. Em 1996, disseminaram um novo vírus para controlar uma nova superpopulação, dessa vez o vírus causador da doença hemorrágica de coelho. Assim como sua antecessora, é uma doença de sintomas bem cruéis que faz com que os roedores secretem sangue por praticamente todas as mucosas do corpo. Mas novamente os coelhos voltaram a desenvolver resistência, acarretando na liberação de uma nova variante coreana do vírus em 2017, conhecida pela abreviação K5, muito mais letal que sua versão anterior. Atualmente, a praga está controlada, mas a evolução continua agindo, dia após dia, ano após ano, sem tirar férias, com novas cepas sendo descobertas, onde algumas passaram a afetar até mesmo os pequenos mamíferos da fauna nativa. Apesar de parecer um caminho fácil, o controle biológico com disseminação de vírus é uma aposta bastante perigosa, pois fatores como evoluções e contra-evoluções espontâneas são incógnitas e imprevisíveis, podendo se virar contra a própria humanidade. Seja atingindo as formas de vida das quais somos dependentes ou afetando diretamente nossa própria biologia. Muitos provavelmente ainda acreditam que Estados manipulando e disseminando vírus pelo planeta seja algum tipo de teoria conspiratória. Mas a grande praga de coelhos nos mostra que não só existe como uma prática bem antiga. Não venho aqui fazer críticas ecologistas puristas que abominam qualquer tipo de intervenção no ciclo evolutivo já que praticamente todos os animais e plantas que interagimos são versões selecionadas artificialmente pelo homem. O desenvolvimento de novas cepas e raças é algo que existe desde os primórdios da civilização. Basta olharmos para os criadores de cachorro, que vem selecionando os fenótipos desejados desde quando ainda eram lobos. Ou na botânica, onde boa parte dos legumes que consumimos são versões da mostarda selvagem. Mas diferente da seleção em animais e plantas com transições suaves e perceptíveis entre gerações, quando tratamos de vírus, as coisas tornam-se bem mais perigosas, pois o acúmulo acelerado e silencioso de mutações por esses micro-organismos pode fazê-los desenvolverem características nocivas à vida humana, como ocorreu no surgimento de praticamente quase todas as doenças virais que temos registradas. Alguns desses exemplos são o HIV e o ebola, vírus que migraram respectivamente de chimpanzés e morcegos. Tenho a convicção de que qualquer tentativa estatal de resolução de problemas, gere problemas piores do que os originais. E ver tal responsabilidade nas mãos de pessoas com poderes unilaterais que não respondem pelas consequências de suas decisões, me parece algo preocupante. Principalmente quando olhamos para o passado e vemos desastres gerados por negligência como o de Chernobyl. Fico curioso para saber qual será o destino da Austrália nos próximos anos com a grande crise fiduciária que está por vir. Será que os coelhos aproveitarão um grande cenário de caos político e econômico para voltarem ao seu apogeu, agravando ainda mais a crise? Veremos o surgimento de uma nova grande ameaça biológica? Bom, isso só o tempo dirá. Se gostou do conteúdo, deixa um like e compartilha. Nos vemos na próxima.